Exercer o papel ou a função materna, ou paterna, de forma não perfeita, mas suficientemente boa, requer amadurecimento emocional por parte desses pais em relação às suas famílias de origem. Podemos encontrar pais e mães que não conseguem sair da condição de serem cuidados para cuidar. O que traz sofrimento para a criança e para eles mesmos. Há também mães que não conseguem compartilhar a criação de seus filhos com o pai, sendo importante nesse caso a gente entender aqui o motivo pelo qual isso acontece. Existem pais que não sabem lidar com determinadas situações com seus filhos e partem para a agressão ou para a superproteção, ou até mesmo pior, deixam seus filhos desamparados, abandonados de seus papéis por dificuldades de manejarem ou lidarem com determinadas situações. E nesse caso, os filhos ficam à sorte da vida. E tantas outras dificuldades aparecem na criação de seus filhos que estão relacionadas às dificuldades desses pais que eles mesmos ainda não resolveram. Pais que se cuidam, conseguem acompanhar, orientar seus filhos de maneira muito mais saudável.